aqui é malta do vamos para mais um gameplay desta vez o que é que vamos andar? vamos andar no íntegra, um belo íntegra mais um Honda, um belo DC2 com o seu B18 e porque é que eu estou aqui neste menu da manutenção? estou porquê? porque como vocês estão a ver ali o óleo, o motor, etc já não estão nas melhores condições este carro foi comprado na secção usados como tal, temos que fazer aqui a respectiva mudança de óleo para o óleo ficar bom, novinho e tal para a gente ter um óleo como deve ser já está ali a verde, vamos aqui fazer a revisão do motor. Também já temos aqui o motor como deve ser e vamos fazer aqui a recuperação da carroceria. Temos a carroceria direitinho. Ok, já recuperámos a mecânica e a chapa, passamos aqui na secção do meximento. O que é que este carro tem? Ainda não tem aqui o aumento do diâmetro. Temos aqui uma camisinha, temos um pistão, se mudarmos aqui para a secção da competição temos a parte da eletrónica, temos aqui a suspensão, a desportiva, nada de especial. Passamos aqui para a competição, temos aqui a afinação do equilíbrio, temos a admissão e nem sequer temos escape ainda. Temos aqui um coletor e não temos escape. Se calhar vou adicionar aqui só o escape pronto, para a gente fazer aqui. 200, temos 267 cavalos, atenção, o carro ainda não tem as reduções de peso, somos aqui ao extremo, não tem nitro, não tem nada. Vou-vos mostrar a secção de turbos, não temos turbo, ainda não temos nada, estamos aqui com um íntegra atmosférico e vamos testar estes 267 cavalos atmosféricos. Para a gameplay de hoje, vamos usar aqui Tsukuba, vou pôr 3 voltas, número de carros 20, arranque parado, ok? Vou pôr aqui a dificuldade... No máximo, mas vocês já sabem que isto é apenas para mostrar o carro em si e o comportamento. Ora, vamos lá desativar aqui o controle de tração, ok? Para darmos um arranque melhorzinho. E vamos começar a corrida. Levantem o som que isto é um onda. Vá, arranque Isto vai patinar muito. Cai com um feeling. ai o ronco é, é, é qualquer coisa vou tentar sempre fazer corridas limpinhas para não bater ninguém isto faz quase 10 mil é a mesma onda Alpina sai da frente sócio isto que ronco lindo, que ronco até arrepia vocês estão vendo, Tablar, vocês estão me olhem isto balando olha eu estou olha outro olha outro olha mais Já vou deixar cortar um pedinho interessante do que um P4, é prego 9,500. viram o meu conteúdo 9,500. Última volta, temos que baixar o tempo. O ideal era mais de um minuto, mas não, está, não vai ser fácil. Preciso mais de prática. Não sei se dá menos de um minuto, não deve estar não dá, não dá, mas é quase, melhorámos, melhorámos, melhorámos, mas não deu, não deu, não deu para fazer menos de um minuto, não deu. <risos> bem, mas vocês viram bem o bafo do íntegra, o bafo do íntegra é qualquer coisa, pá, tanto na realidade, como no jogo em si, os ondas têm qualquer coisa aqui, aquele medo de rotação, pá. E, e digo-vos já, no Gran Turismo 7, os ondas, eu acho que foram bastante melhorados, por exemplo, em relação ao Gran Turismo Sport. Em nível de barulho, em nível de condução está muito mais parecido com a realidade. Bem, malta, espero que tenham curtido mais um gameplay, mais um onda. Lembrando, a Argentina pode fazer os mesmos com os mesmos carros, com turbos, com compressores, atenção, estamos ainda a usar aquele setup mais básico, mas ainda há muito para melhorar, tanto em condição, tanto em material, pá, há muito para melhorar ainda. Foi só para vos mostrar como é que funciona o íntegra, com o material all motor, aqui uma voltinha, em Sucuba, mais um gameplay. Bem, fiquem bem, já sabem, deixem na descrição o gameplay que querem ver a seguir, o carro, a pista, turbo, atmosférico, vocês decidem, e eu dou-lhe. Fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás!